Salve, sou Marco Querini, estou aqui agora em São Paulo, né? depois de uma maratona de viagens entre Estados Unidos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Criciúma, estou agora em São Paulo. E terminei meu treino, treino para maratona, e me veio à cabeça uma situação que me, ac... me aconteceu ontem, em que o que eu vou tratar hoje com você está rela... relacionado a como a gente suavizar as nossas lutas. Eu sei, cada um de nós tem suas próprias lutas, cada um de nós está passando por algum tipo de adversidade, seja em relação ao coração, seja em relação ao trabalho, seja em relação à vida. Todos nós nos deparamos com essas adversidades, com essas batalhas que começam primeiro na nossa mente, com aquelas vozes que tentam nos sabotar, que tentam deixar a gente com medo, que tentam fazer com que a gente agride as pessoas que estão ao nosso entorno, independente de quais sejam as justificativas de cada um. E ontem eu estava regressando para o Rio de Janeiro. Eu não tinha percebido que a minha passagem não era direta de Florianópolis para o Rio, ela parava em Guarulhos. Quando a gente chegou em Guarulhos, a gente foi notificado que a aeronave estava em pane e que não tinha previsão para que ela fosse consertada. Então você já deve estar visualizando as pessoas ali que estavam aguardando, começando a ficar impacientes, começando a ficar nervosas, cada um com seus compromissos, Algumas com viagens internacionais e conexões, preocupados com os parentes que poderiam estar do outro lado aguardando para recepcioná-los. E o tempo foi passando, os pensamentos foram esquentando na cabeça das pessoas, mas eles, os profissionais da empresa, tentaram da melhor forma possível ir resolvendo de acordo com a gravidade do problema. Primeiro, as pessoas que tinham conexões internacionais, depois as pessoas que tinham algum tipo de emergência relacionados à pontes aéreas. E eles foram acomodando as pessoas de forma que pudesse, de alguma forma, levá-los ou por outra outro. companhia, dentro daquelas que eles poderiam, mas o horário era muito distante do horário do nosso voo, mas muito distante. E quando eles fizeram a gente ir para o guichê, só tinha uma pessoa atendendo. Eu consegui chegar nesse guichê e tentei auxiliar as pessoas que falavam outros idiomas, porque elas estavam nervosas. Tinha um senhor que tinha feito cirurgia do coração. E ele estava nervoso, porque ele tinha que chegar no Rio de Janeiro. Tinha um pessoas o aguardando. A esposa dele estava mais nervosa ainda, porque sabia dessa condição no coração dele. Mas ele não falava português. E aí, eu com meu portunhol, né, que não, não é lá grandes coisas, eu fui entendendo o que, que a mocinha tinha como informação e fui conversando com ele, para ver qual que seria a melhor opção porque, no caso ali, tinham só duas opções. Ou ele sair à noite, tipo, 10 horas depois do mesmo aeroporto de Guarulhos, ou então ele simplesmente receber um voucher, poder se alimentar, e depois ir para o aeroporto de Congonhas e dali para Santos Dumont, saindo em torno de 4 horas da tarde, mais ou menos. Mas aí, nesse tempo, eu aproveitei para conversar com essa mocinha que estava sozinha falei ''Poxa, será que não seria interessante?'' você tentar falar com a supervisora e pedir mais pessoas para poderem atender, porque olha só o tamanho dessa fila, são quase 100 pessoas. Daqui a pouco as pessoas vão estar gritando, vão estar berrando e vai ficar mal para a imagem da empresa. É, eu não tenho preocupação em relação à minha viagem, porque eu posso transformar isso de outra forma. Mas vê se você não consegue mais outras pessoas para auxiliarem. E tenta ver quem tem prioridade, porque tem pessoas aqui que têm determinados compromissos. Tem uma outra senhora aqui que está falando que é diabética e ela não está com remédio, ela precisa tomar um remédio. Então, vamos priorizar as pessoas que realmente precisam estar rapidamente no Rio de Janeiro, ver quais companhias vocês podem oferecer, e com isso tentar atender da melhor forma possível as pessoas. Nesse meio tempo eu também fui atendido, e aí eu pensei, poxa, estou em São Paulo, então o que, que eu posso fazer com essa diversidade? Ah, minha mãe mora aqui, então próximo dia vai ser feriado, eu fico mais um dia, e no dia seguinte eu volto para o Rio de Janeiro. Eu tenho essa possibilidade, eu posso trabalhar com o meu tempo dessa forma? Então foi isso que eu fiz. Eu me dei um presente, dei um presente de poder estar com a minha mãe. Estou aqui usufruindo a beleza dessa natureza, com um treino, barulho de pássaros. E amanhã eu tenho a possibilidade de voltar para as minhas atividades normais. Mas essa foi uma pequena luta, uma pequena batalha. Em vez de ficar reclamando das adversidades, dos problemas, que eu perdi horas e tudo mais, não. Eu suavisei. Eu suavisei a luta e transformei em algo positivo, em algo que eu pudesse guardar com boas recordações, boas memórias e trazer para o coração. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curta o canal, compartilhe com as pessoas que você entenda que possam gostar dessa mensagem ou que precisam dessa mensagem, porque, afinal de contas, Está na hora da gente fazer a mudança na gente, a gente ser melhor, a gente ser exemplo para os outros, a gente entusiasmar o coração das outras pessoas, das pessoas que a gente ama. E é claro, através dos nossos valores, através das nossas ações, ajudar na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.